E aí galera do canal, aqui é o Zubit com mais um vídeo, hoje eu estou fazendo um eventozinho aqui Mas antes de a gente começar a explicar qualquer coisa, né, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like para nos ajudar é, Não esquece de marcar o sininho para sempre ter notificação nossa, sempre E vamos lá, vou explicar para vocês aqui o seguinte Tem muita gente que está perdida no sistema da arena aqui Porque tem gente que não consegue fazer, ó, modelo... Ups, Pera aí gente Passar o carro som aqui. Esses caras aqui não tem noção, mano. Digam o som, tal é o compasso. Desculpa. na assim. Aqui na arena é assim. Vou explicar pra vocês. Ó, essa semana não tem ninguém no ranking. Se você vir aqui semana passada, a gente, eu tô aqui no ranking de prata. Lá na rabeta, lá no fundo. Tô entre os top 100 daqui. Só que se você tiver entre os top 20, você vai conseguir ganhar aquele títulozinho na cabeça. De. Desafio de prata, habilidade de ouro, essas coisas. Você apertar a letra V, para vir aqui em títulos, vai ficar lá embaixo. Como eu não, não consigo entrar, não vou ter essa chance. Ah, e como é que eu faço para participar dessa arena? Eu vou explicar pra vocês. O certo seria estar nesses horários aqui, você vir aqui, marcar a inscrição automática e clicar lutar. Aí vai, vai abordar o um lutador e você vai lutar, entendeu? Só que tem um porém, tá bugado. Ou, provavelmente alguém vai arrumar depois do dia 9. Que tal tá um inferno, então eles arrumar. Eu descobri isso, acho que foi ontem, na sorte. Então que fui mandando aqui no mundo a galera entrar, para poder fazer. Tava da 1 da manhã às 3 da manhã e das 10 da manhã às 11:45 h 45 da manhã. E para que serve isso? Aqui ó, tá a lista de prêmios. Quando você for retirar esses prêmios, você 10 lutas na semana, vocês vão poder retirar um prêmio desse. Quando você as 10 lutas, referente ao seu ranking. Então eu recomendo você subir o máximo possível no rank antes de retirar o prêmio da semana É o que eu recomendo Aí tem esse saquinho de dinheiro aqui, que toda semana você pode comprar uns itens Aqui ó, tá vendo? Trocar, trocar, trocar Conforme vocês vão lutando, você vai apontar o sininho e vai trocando Peguei aqui ó, de 200 sangue de demoníaco, de dois sangue de prata Chave cósmica, fonte espiritual eu peguei, cursor eu não peguei Mais 500 sangue espiritual eu peguei, não deu pra pegar cinco de prata Então vocês vão juntando vai pegando tudo você que tem que estar no rank 8 para poder pegar, são 10 sangue de prata então no caso, vocês vão tem que pegar o máximo possível e tem outro título que vocês podem pegar também que eu acho que esse título aqui é o mais bonitinho que tem só que você tem que atingir os 3 mil pontos cada vez que você joga uma partida, você ganha 10 pontos oh, se eu estou certo, e quando você ganha, você ganha 20 foi, olhando foi que me pareceu ter, porque tinha vezes que eu não ganhava ponto. não sei porque, se eu não atingi, se não eu não foi massacrado eu não conseguia é, atingir essa pontuação então eu não sei como funciona essa pontuação, como que você ganha. Mas sei que eu consegui 290 pontos. Quando tiver os 3 mil, eu vou trocar por um título. Se tiver 5 mil, troco pelo outro. Mais 5 eu troco pelo outro. Só que eu. Esse aqui tu pode trocar uma única vez. Esse é uma vez por mês, uma vez por mês. Então eu vou pegar esse aqui, ó, pelo menos. Primeiro título. Os outros dois eu vou ver qual que é mais eficaz. Porque título, ele te dá simplesmente um pouco de status, um pouco de power. Você coloca aqui, ó, vai estar mostrando que ele dá HP, tudo. Ó. Eu recomendo que o meu tanque fica com isso que muda o power, ó. baixou meu power Mas se eu voltar para cá, ó, meu power aumentou se eu aplicar aqui de novo Continua a mesma coisa porque é a mesma quantidade de HP Mas então, conforme você vai mudando aqui, vai, mudando, vai dando um power para você Então... Vocês estão noção Eu estou fazendo aqui uma invasão sobre o mundo Aqui é bom, mesmo que você mate 300, você continua matando Que vai te dando uma pontuação, vai te dar acumulando XP e você continua ganhando Depois que em Trex você não ganha mais XP, mas... O bom é que você acumula XP, entendeu? Eu recomendo entregar o máximo até os bichos sumir, quando os bichos sumirem você vai e entrega. Esse foi só um videozinho rápido, explicativo, entendeu? Pra galera, então lembrando de novo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like para nos ajudar. Se tiver alguma dúvida, comenta aí. Se for uma dúvida muito grande, é muita gente perguntando, e eu não responder. Desculpa, passou uma moto de novo. Se eu não responder escrevendo, escrevendo, é porque eu vou fazer um vídeo. Normalmente eu respondo quando fazer um vídeo explicando que era muita gente colocando a mesma informação. Aproveitar agora que agora acabou, posso entregar essa quest, você vai entregar lá na mesinha lá embaixo. Não aqui, mas lá na caixa pega. Aproveitar que não tem ninguém Já acabou a quest, acabou o tempo.